E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E perguntou quais. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai, tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: Tudo isto tenho observado desde criança. Então disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, se dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem, segue-me. Tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, pois era dono de muitas propriedades. Queridos amigos, aquele jovem queria seguir a Deus. E era dono de muitas propriedades. E Jesus disse para ele... Se queres ser perfeito... Vai e vende tudo o que tens. Quando Jesus disse... Vai e vende tudo o que tens... Ele ficou abatido... Porque era dono de muitas propriedades. E ele baixou a cabeça... Foi-se embora... E não foi... E não seguiu Jesus. Não sabia ele... Que Jesus não queria de fato que ele vendesse tudo. Era apenas um teste. Jesus estava testando a fé daquele jovem. Se ele dissesse, está bem Senhor, vou vender tudo o que eu tenho e vou te seguir. Com certeza Jesus dizia, grande é a tua fé, não precisa, vem, segue-me. Ele não passou um teste. Eu e você... Estamos sendo testados por Deus. Quantas coisas me impedem ou te impedem de servir a Deus? Não deixe nada que impeça você de andar e de servir a Deus. Não deixe que os bens, as, os problemas desta vida e os bens materiais, e o apego aos bens materiais impeça você de andar com Jesus Deus está nos testando nos colocou nessa terra para testar a nossa fé deixe tudo abra mão de tudo e venha para os braços de Deus viva com ele e certamente você terá uma morada na glória junto com Deus. Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.